Rapaziada, vamos sozinho de novo. Aí, ó, sobrou. Tranquilo. escopretão, É, pega esse completo, Sebastião. Pelo amor de Deus, Tá todo mundo contra você. Abre hey, ab, no amor. Isso. I'm getting tired of playing oh. games. Rapaziada, o que, que acontece? Ó a plaquinha ali, ó. Danger. Cheio de gás no chão. Ixi. Deus! <risos> Rapaziada, vamos vou ter que desligar o gás grego, hein? Aí essa parte aqui já, já é propícia para matar o Sebastião 20 vezes, hein? Vou ficar esperto. Rapaziada, tá, tá rolando os carpinteiros aqui, hein? <risos> <risos> <risos> <risos> Peraí, tem garrafa, hein? tá é, garrafa tá de boa. Peraí, tio. Eu... Rapaziada. Oh, olha. Vai tomar num caneco! Oh, meu Deus! Rapaziada, o. Oh o Monstro Nelson. Dá umas respiradas benta aqui dentro da, mãe, da mãe. Na minha cabeça que vale isso? Ó, passa por dentro, tranquilo. Rapaziada, já vimos uma escada benta ali. O quê? Nossa senhora, o cara tá... Tu... Ai, uma escálibra, o cara Tem uma escálibra, hein? Ó, oh, ó. Oh. Será que ele me viu aqui, tia? Eu tô de boa, Eu tô de... Espera ah, aí, vale isso? Eu tô... Ah, tô no pixel, logo. E aí? Vai pegar a volta. Rapaziada, olha o tamanho do gato leite que o cara deixou para nós ali. Vamos pegar rapidão, sair fora, hein? Isso, Sebastião, vaza agora. O okay. Nossa, ele é tão rápido. Que... Oh meu Deus. Oh. Rapaziada. O, o cara só, só triscou ali no, no, no, no Fêmur do, do. do Sebastian. O que acontece esse, é assim, tipo, Metade da vida. É assim, o jogo é assim. O que eu já caí, hein? Já caí. Porta fechada. Rapaziada, não é, não é tão fácil assim não, hein? Ó. Oh, vai achando, que Se dá um. Um tiro explode o mundo. Tranquilo. já joga, joga na parede ele pra esse Será que ele vai lá, tio? Não. Rapaziada, é, faz esse cara escutou. Ah, tem outra aqui, hein? Rapaziada, o tiozinho não, não quer colaborar com o gameplay, não, hein? Quer ver? Aí o Sebastian pisa ali, o cara vem. É a profissional, tio. Esse cara é, é treinado para esse tipo de ação, ó, ó. Rapaziada, tem cobrador de aluguel, hein? Coixe! Nossa senhora! E aí, tio? Como que faz pra atravessar ali o... Rapaziada, eu tô escutando o passo aqui, hein, tio? E já era. O quê? Onde? Oh meu Deus, ele veio cobrar aluguel, ele veio. Ó, ah! oh, joga ali pra esse loco aqui, ó. Oh, mais ou menos ali, tio. Ó, oh, ó. Oh. Joga ali um chá pra ele. Já mate, tio. Mas ele vem por aqui, é abraço pro gaieteiro. O que tem mais? Ah! Rapaziada, os caras. Comitê internacional dos zumbiszinhos, hein? Vai, vai, vai, vai, passando na moral, tio. Na moral. Na miguelis, Mas ah, tá rolando a válvula ali, hein? Essa é a dentárias. É o quê? Vamos, vamos fechar isso aqui? Vou acabar de gracinha aqui. Tem quase completa aqui. Ô oh, Sebastião Oh meu Deus! Oh oi! Você Sebastião, vira esse negócio, tio! Ai, ah, abriu vai dar tempo Ah, que lindo! Oh, meu, eu adoro a inglesa Ó, oh, ó, oh, fechou o gás. Olha, agora, agora tem que comprar a de perto, hein? O que que acontece rapidinho, tio. Vamos só ver qual é que é e apaga. De, de boa. Ó, ó. Peraí, tio. Vou, vou, vou parar de gracinha, hein? Tô de boa aqui, hein? Ó, ó, tem um lock ali, hein? Ó. Olha, os caras tem machadinha, hein? Só, só para avisar. Ixi! O quê? Rapaziada, tá passar espaço aqui. Ó, caverninha, se você nos dá licença, eu, você e o Sebastião, vamos passar na amigável, e aí já era, tio, ó, Ó, ainda pegamos um fosfrio no chão, rapaziada, é, não pegamos um cartão nenhum, rapaziada, tem cartão, vai achando que o negócio é fácil, tipo, vamos voltar lá então, trocar ideia melhor que se esloque. Mas não tem como não, hein. vamos ter que explodir os caras e escopretar os olhos, ó, tem, é dois aqui, é, é bonequinho, é, ah, meu Deus, é, ah, esse aqui já era o Sebastião. V vamos direto nesse locker aqui v vamos contar com a sorte o que não tem sorte Adiós. ai é dois olhos, mãe como é que eu parei tio frosty frost ah. nossa eu quero ver se queimar agora com gosto Rapaziada, tem um cartão dentro aqui, aqui. sim só tinha dois mas eu mais completada, hein já trocou uma ideia legal com eles tá aqui dentro o que dois não quê? dois três completo Oh meu Deus, acabou. o cara do capoeira você viu, Júlio? Nossa senhora. Ah, dentro do seu olho. Apostra, vai. Rapaziada. O cara tá vivo ainda, hein? Zóio pro. O que é Zóio profissional? É o Zóio que dando escuro do mal, hein? É o Joel. Acabou! Acabou a bola. Rapaziada, tô cortadinha ele, hein? Pega o cortado! Rapaziada, eu queria matar ele por... cortadinho, hein? Vamos matar ele cortadinho. É possível, granada! Papa! aí tio! Peraí, hein? Cadê o cortadinho? Olha, eu quero o cortadinho. Ele, ele, ele tá ali. Eu vi aquele cortadinho. Não vem esconder com esses olhinhos aí. Vai lá e vê! Ó, tá por aqui o cortadinho, viu? Ali, gente. Ó, meu Deus do céu. De amores. Uma ideia de relacionamento entre eu, você e seus meses de aluguel, seu cobrador. Vai junto. Pera aí, peraí, aí ele tá escondido nas sombras. causa o dele. Ah, vem cobrando o meu, vem! Oh, meu Deus! Cadê me sujo de ketchup? O que acontece, rapaziada? O Loki ainda nos deixou dois tirinhos para celebrar esse momento. Oh, meu Deus do céu! Ó, deixaram o cartão aqui. Cartão de acesso da fábrica um cartão de acesso encontrado perto de um cadraves na fábrica de manequins. Rapaziada, estamos na fábrica de manequim. Hein? Rapaziada, a tiazinha faleceu do local porque deu tétano <risos> Ó, ó, a perninha dela aí acabou sendo atravessada por um vergalhão do mal Ele não tinha seringa antitetânica, acabou se dando mal Rapaziada, tá rolando mais hein? Ó, respirações Ó, tiazinha, aí não, eu corto você Rapaziada, vamos seguir em frente, pelo amor de Deus. Esse local aqui é o manequim Olha assim pra mim que eu já estou num explosão de cabeça Rapaziada, eu estou calmo Vamos continuar, pelo amor de Deus. Ó, abre essa porta aí. É, meu Deus, você baixa. Esca escadinha Momento de respiração, tio Ó Subindo na moral aqui. meu, a escadinha é pequena, hein Rapaziada, local Estranho Cabreirão Vamos, vamos, vamos na moral Ô, peraí, aí, tio só, só não fala que tem que nadar, hein O caberninho não curte esses crocotão, não Os caras são é altamente pilantra Beleza, já tem duas caixinhas benta ali. A gente já pode trocar uma ideia com elas agora. Ó. Papi. Soquei nas caixinhas benta O caixinha, pelo amor de Deus, hein. Vamos dar uns itens legal Rapaz, é mais ou menos isso, hein. Vamos cair pra sala benta. lá com, com, A gente tem 10 mil, hein. 12 mil, e É, 500. Nossa, que legal, hein, jogo. Rapaz, é, vamos, vamos cair lá e comprar os itens lá. Fazer umas moambas lá com o tiozinho. Como é que é o negócio? Beleza Diretamente pra cadeira flipatória Rapaziada, ó É tudo cara aqui, hein? O dólar tá alto aí Vamos ficar esperto, hein Tá tudo cara aqui Rapaziada, o Caverninha Não equipou o Hotel, hein Vamos ficar esperto, hein Ó, que que acontece, ó, ó Tem como melhorar essas flechinhas aqui tá, tá barato, 2.500 Dá pra comprar altas paradias. Mas o que o Caverninha mais usa essa explosiva grega o arpão tem bastante munição por aí O caberninha vai comprar pra ficar esperto Vamos ver se tem como equipar uma arminha benta aí Rapaziada, o magneto aí Ó, oh, ó, oh, pistolador do amor 12 mil, Ô, oh, meu Deus Aí você perdeu, caberninha Rapaziada, snipereta, tem nível 3 de, de porrada É nóis, ó, oh, meu Deus Dica isso Pessoal, então Já era a grana bah. Tranquilo, rapaziada Um pouquinho melhor aí Eu, você e o Sebastião vão sair fora dessa salinha aqui Vamos checar atrás do caminhãozinho? O caminhão tá com um pressentimento gregório gregórios aqui. Não! Beleza, não tem nada. Caixinhas, Caixinhas é legal. Ó, nada. Rapaziada, temos umas granadinhas, hein? Vamos ficar esperto. Quando dá muita granada, o joguinho já tá ligado, gente Vai rolar uma treta forte. Beleza. <risos> Reflex. Pistolex. Scopretex. Preparadex Rapaziada, sobrou a discoteca aqui grega, hein, dos manequins Vamos entrar na moral já coletar esses trocomilhos de abacate de tamanho super família, hein Ó, já estamos com o milão de novo O que? O que é? verdade? Ô, oh, meu Deus, tava dentro da balada ali, hein Ô, oh, meu é ele acende Rapaziada, é a testia O cara tava dentro da balada ali, escondido, hein Ô, jogo, vale isso Tranquilo, tá de boa Peguei um fósforo aqui Rapaziada, é local pra se esconder, hein? Vamos continuar na amizade. Ação. Beleza, aqui tá bloqueado. E adrenalina. Passar agachado aqui, hein? Oh. Ó. Rapaziada, o Sebastião não tem medo disso aqui, não. Não adianta, não, ó. Oh. Vai lá, você mostra pros caras que você passa de boa correndo, aí. Ô, oh, meu, cai não aí, Sebastião. para o os hein? Ali os corpo... o que... Ah, meu Deus. Passa, passa de boa, olha pra frente. Rapaziada, outra aqui, ó. Oh. Tava rolando uma reunião aí dos abacateiros profissional, hein? É tudo nosso. Estamos é, no topo grego. O que é amigo? Thank God you're all right. How did you get here? It wasn't easy. eu I haven't had any more episodes. I wish I could say the same. Hey. I think I might have found us some transportation. rapaziada. Oh, olha o tamanho da combosa, tio. Oh, meu Deus. this thing gonna run? Only one way to find out. Shit. Get. que rapaziada. What are you doing? me Tá, tá rolando um negocinho atrás? O que é que é isso? Ixi! Rapaziada, tá rolando um Araque Nelson. É o quê? Pô, meu Deus, já, já vi muniçãozinha grega ali. De, deixa o caverninha pegar que você vai ver O quê? Aí, Vai com calma. Rapaziada, é repletas, hein? Bica o zoyo desse lock. Bica. É a flechinha não. Pera aí, Vamos pegar esse lock primeiramente. Ó. Oh, oh meu Deus. É... Aí zóia. Tá ficando nervoso, ele tá chegando perto. Ixi! Oh, Ô Sebastião, mira certo, hein? Ah, ele não pescou sim, e cai, tio. Mais um. Ei! Aí, tem que acertar o zóio Nossa, cara, o zoé cai. Manda munição aí tá vivo Oh, meu Deus Vai, vaza Tá nervoso, hein Tem que ser o zoinho Ó, o caninho Oh, meu Deus, tem o um zoinho Aí pegou Beleza O quê? Oh, meu Deus Ah, tava um uns baratão Ô, Sebastião, vai que tá sugando Rápido Ah, meu Deus, sugou, hein Mas é, antes de mais nada Antitetânica aqui Oh, meu Deus, Sebastião é, o, o Loki tá vindo, hein? Chai, chai, não. Fica longe! Vai, eu Toma, o Loki! Uma penta! Rapaziada, derrapa essa composa aí! Beleza! Eu não sei eu já tô sentindo o um cheiro, tio Ó, ó Vai usar o quê? Oh, tá com a caixa? Oh, meu Deus, é aí você mexeu, hein, tio Tá de boa? Ó, oh, só uma brincadinha ali pra você pegar o fogo hein. Beleza Pois é, até eu uma umas caixinhas bentas ali Ficou perto com as caixas, O que Tá me... Bela de aniversário, tudo mais, tio? Tudo mais que é isso? faz outro lock ali, policial, hein O cara caiu de boa, hein Ó, oh. ó oh, a franjinha, vape. Oh, Vou ficar esperto, hein? Beleza, ó, ó, o Lockinho vindo aqui, ó. Só com a franjinha, a mostra. Garrafinha? Será que tem por isso essa garrafinha dentro dele? Claro, sim. Peraí, ó, pera aí, o cara dali ali só, sentadinho, mirando. Profissional. Não. Vou oh, ficar well, esperto, hein? Tá colando louca o que não até aqui dentro? O Ah, tá o de pudão? hein? Pra você Onde hein? Olha, que é o Oh, é o o que o que o que é meu Deus! o que é vou que esperto. o que é nem que é o que é o o que o que o o Uns tiros. Oh! Pois é, tem um atirador de elite aqui, Olha a elite atrás da caixinha. Ele tá escondido. Peraí, tio, peraí, peraí. Hein? Vamos pegar esses blocos aqui, hein? Oh, pai, para! Rapaziada, se inscreve aí, tio. Oh, não, escopetado tá? esses locks aqui. Invasor de propriedade. Where? Vamos pegar esperto, galera. Olha a Ah, meu Deus. O quê? Ele quer aniversário. Ó. Oh. Peraí, tchau, peraí. Hein? Como é que é o negócio? Tá rolando mais? Uh. Vamos trocar uma ideia. O que? Olho tanto! Aaaaaah! o barril dos Loki. Buguinha do Loki. Rapaziada, até agora tá dando certo, hein? tá rolando alto. Tá começando a cair Os caras é do céu, hein? É a verdade. que já tem mais? Pera aí. Ai! Cai, cai. Isso! Olha, eu tô usando aqui fora da combosa aqui. Ô oh, meu Deus, vamos derrubar a garrafinha no chão, hein? Olha, eu, eu vou contactar os que não é o lock. Lock, estragar esse truque, ó. Ah, o quê? Ah, meu Deus, arquivo X, hein? Vamos ficar esperto. Ó, oh, foguinho é, tá tranquilo, tá tranquilo Tão um armamento pesado aqui Como é que é o negócio? Tem mais Meu Deus, tem cara no chão agora, hein Pera aí, Loki Ó o oh, aniversário dele, ó Ó, oh, meu Deus, o aniversário vai ser baladão, hein Ó, oh, meu Deus, combustível